Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês Hoje nós estamos aqui no nosso quadro, no Viva Voz Recebendo o evangelista Antônio de Pato. Irmão Toninho Irmão yeah. Toninho, né Carol? <risos> Seja bem-vindo Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui né? Falando de um assunto muito bom que é a oração também, né? Oração. Hoje nós vamos falar sobre oração. Taninho, oração é a chave. Sim. Sempre é a chave. Sempre. Começando por Jesus. Começando por Jesus. E orava muito. Se retirava para orar, orava com as pessoas. E, Taninho, nós sabemos que oração é uma conversa nossa com Deus, né? A gente expressa aquilo, é uma intimidade, uma conversa com o nosso Deus. É, quando a gente ver os ensinos de Jesus, que é claro que todo, quando parte da oração, principalmente, também, a gente tem que encarar o ensino de Jesus. Sim. E ele foi o grande mestre que nos ensinou a orar. Agora, oração ela é uma conversa sua com Deus. Por isso que nós temos a, o costume de orar em pé, sentado, de joelho, onde você estiver orando, dirigindo, é quase comum. Essa alegria Ou a gente está passando por uma fase muito boa Talvez a gente esqueça um pouco de orar Mas quando nós Estamos um pouco tristes A, a gente, gente se Tenta fica. correr um pouquinho mais para lá fala, é. né? E tem um ensino de Jesus que, que você vê aqui Uma das orações mais profundas Ao Senhor é a palavra misericórdia né? uhum. Tem misericórdia, tem meu misericórdia. Deus uma orações mais profundas. Tem, né? Ele só fala, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. De mim. Não precisou profunda. falar mais nada. Aquele soldado. Mais nada. Quando eu converti aqui, há 50 anos atrás, Carol, agora é dia 2 de setembro, faz 50 anos que eu converti aqui. 50 anos. Eu ainda jovem, vim para a igreja. E me lembro que uma irmã que é da igreja, eu fui, na primeira oração que teve na igreja, na primeira oração que eu fui, eu não sabia o que era isso direito, né? Eu lembro que uma irmã que me orientou, e falou assim, se você não tiver nada para orar, você fala assim, Jesus, tem misericórdia Entendi. de mim. Entendeu? Ali começou a gente começar a conversar com Deus. Aprendi muito ali. ali. É. E Toninho, e hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre como que funciona as nossas campanhas de oração aqui na igreja, as nossas orações. Principalmente a oração que antecede a ceia, que nós fazemos uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. Primeiro sábado. Primeiro, não, a, a ceia. Ah, a ceia no domingo. Ah, tá, é. entendi. E, e o que antecede, né, no sábado, ah, tá. nós fazemos 12 horas de oração ah, direto. E como que funciona isso? O porquê disso? Quando que começou isso aqui na igreja, aqui Carol. na Assembleia de Deus? Carol, Carol, em janeiro, em dezembro de 98, o pastor Ari, ele viu a necessidade de ter um dia especial. Uhum. Palavra dele, né? Até me lembro que ele usou uma frase que eu, em todos os boletins eu tinha o cuidado de colocar a frase dele, que falou, o avivamento veio para ficar. Lembro muito bem disso. Aí ele inesperadamente tomou uma decisão de um domingo à noite. Ele chamou eu, hoje o pastor Eliseu, né? que Eliseu era aquele jovem também na igreja, ele Chamou e nos chamou e falou, olha, a partir de, de hoje vocês estão com a incumbência. Não podia esperar, estava sentado lá atrás, estava até conversando. né? Ele falou que naquele dia nós estávamos incumbidos de montar uma campanha de oração na igreja. Bom... Naquele, exatamente naquela época, nós começamos a campanha de oração. Que foi em.. É, dia 2 de janeiro de 99. E você tem o primeiro boletim? Tem o esse? primeiro boletim a Que nós fizemos em 2 de janeiro de 99. Então vamos participar. É. Começamos assim, entendeu? E... Até os corinhos tem aqui, Toninho? Tem, tem os corinhos. A gente fazia com muito cuidado também, né? Dani, o é. Dani pega, Toninho. É, esse foi em 99, Carol. Em 99? É, e por coincidência, aqui ó, esse é o de hoje. É o da semana. É. Ah, deixa aqui, eu vou mostrar para vocês o de é, hoje. O, que o é de hoje de, também, dessa é, é, é dessa semana. Aí, é dessa semana olha Aqui é dia 3. É, então, são quantos anos? São 20... 99. Não, 99... 23 anos 23, praticamente 23. né de oração em campanhas. né e... Poucos sábados e domingos ou poucos sábados que nós não fizemos por alguns motivos da igreja, um casamento muito extra, uma festa da igreja, alguma coisa qualquer. Mas isso aí foi praticamente assim. A maioria desses sábados nós fizemos essa campanha de oração. Essa campanha. Graças a Deus até o dia de hoje. O objetivo também é a gente é, chamar... Desenvolver no, no seio da igreja A oração A oração Porque como você sabe Se a gente é, Deixar de falar Nós corremos o risco de esquecimento Sim, Sim. Concorda? Concordo amigo. E quanto mais a oração Você passar lá quatro, duas, três horas sentado De joelho Não é tão fácil, né Carol? Não não é tão fácil. Depende de um sacrifício, sim. Depende, sim. E, e é disso que Deus gosta, né? Ele vê esse empenho, porque não é fácil, né, Tonica? Não. Né? É um período, dura... a cada duas horas tem um período. Isto. Hoje funciona Hoje assim. Hoje funciona assim. A cada duas horas tem um período, né, Toninho? É. Tem um, uma direção, tem uma breve palavra. A breve palavra, um louvor, um né? louvor, Aí, isso a, até que. E, e as orações individuais, claro, também. Individual. E... Você está lá no seu banco, você ora do é seu, seu jeito. jeito. Nós, nós não temos. A, a gente incentiva. Até um dia uma pessoa falou comigo, mas nesse horário só pode orar para essa finalidade? Eu falei, não, essa finalidade é uma maneira da gente desenvolver na pessoa um, mas, com relação àquilo. Por exemplo, está escrito assim, vamos orar para o nosso país. Nós temos que orar para o nosso país todos véio. os dias. Todo, todo, todo momento. É, todo momento. Ah, vamos orar para o asilo, pastor Geraldo Salles. Sim. Lá nós temos pessoas que são coordenadores, outros são cozinheiros, outro é lá, outro, outro é médico, outro aqui. Outros são aquelas pessoas assistidas. assistidas. São carentes de oração. Então a gente coloca esse período para isso. É para desenvolver na pessoa também a vontade de orar para que a finalidade. Mas lá, você, aqui na, na, na igreja, você pode orar no momento seu. Você ora para aquilo que você achar que deve. Né? É apenas um incentivo. incentivo é um incentivo. Cada um faz o seu. Eu, por exemplo, eu venho, eu faço as minhas orações de joelhos. Depois eu sento, leio um pouco a palavra. Depois eu volto a orar. Faço as orações coletivas. Você é um momento de comunhão com comunhão. Deus. E eu... cada um vai adaptando. Vai adaptando. É... é... A gente lembra também que quantas bênçãos nós tivemos ao longo desses anos, Muitas. É, na hora. Sabe o quê? A resposta de oração, você é sabe, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a 10 anos. Sim. Pode ser. Eu, por exemplo, tem coisas que eu estou orando há 20 anos e, os, você entendeu, eu ainda não senti ainda a resposta da minha oração. Tem que ser Mas tem coisa também que eu orava e pensava que ia ser dois anos, foi na hora. A gente, você entendeu, é o mistério do Senhor na vida da gente. Então a igreja, ela tem que, ela tem que continuar. Os marcos antigos da oração, ela, ela não pode acabar no seio da igreja. Não pode. Eu estou vendo a lição da Escola Dominical nesses dias, falando, né? Maravilhosa. É, o toque da oração ele é muito profundo. A gente tem que desenvolver isso. Você sabe onde começa a oração também? É, é, Para chegar na igreja? Lá no culto doméstico. Eles usam, eu, há 30 anos eu já falo sempre isso. Onde está o culto doméstico? A necessidade de você ensinar o seu filho o seu casalzinho lá na sua casa, entendeu? O reflexo vem aqui. Vem aqui. <risos> Tânia, isso que você falou, às vezes em casa eu não consigo tirar duas horas. Duas horas você não consegue? Eu não consigo. Não. Não, se eu conseguir, assim, só se eu tivesse sozinha, porque é tanta coisa que tira a sua atenção, que te chama. E eu acho esse período na igreja, assim, Essencial. Essencial. Eu não consigo vir todos os dias naquela oração da madrugada. Mas quando eu consigo, eu venho porque ali eu consigo tirar aquele tempo só para orar, só para palavra, sem ninguém me interromper. É, pode é, é, vale dizer que a nossa, nossa igreja tem um ciclo de oração que ora. Tem é. outros, todos os nossos cultos, tudo que vão fazer tem oração. Mas o objetivo nosso desse exclusivo aqui, que você acabou de até de mostrar aqui. Esse que antecede a 6. Que antecede a 6 é chamar a pessoa para uma reflexão. Sim. Entendeu? Que a igreja não pode, ou não deve, né? Quando fala não pode, é uma palavra pesada. Mas não deve, vamos dizer assim então, ficar sem aquele dia, aquele momento de oração para chamar a comunidade eclesiástica para orar. E Taninho, aí a gente está falando aqui dessas 12 horas que antecede, começa às 6 horas da manhã, vai ter às 18 6 tarde, horas, 6 é. da tarde, e é só os membros da Assembleia de Deus? Não. A nossa oração é o seguinte, ela, ela é para todos. Para todos. Nós já tivemos casos aqui da gente fazer, dentro desses vinte e tantos anos, algumas vezes a gente mudava os costumes. Uhum. Entendeu? A gente mudava os costumes. Um deles é o seguinte, é convidar, é sair nas portas convidando as pessoas para vir orar. E a gente fica assim tão maravilhado. Da surpresa Pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica e vinham orar Você entendeu? É, são mistérios mesmo Então a gente aproveita a sua pergunta, muito obrigado E convidar a todos aqueles que estão nos assistindo e tudo, né? Que venha participar conosco das nossas orações também É muito fácil convidar as pessoas para o culto de adoração Mas convidar para a oração será também que é tão fácil? É também do mesmo jeito Vem orar conosco, vem orar com a gente, vem orar com a igreja. Deus tem uma bênção especial para mim e para você. Se você não puder ficar o período de duas horas, fica uma hora, fica 30 minutos. Não é <risos> obrigado a ficar as duas horas. E quantas pessoas já foram salvas através das orações aí? Bem, né? na, é, nós estamos aqui situados na rua Princesa Isabel, número 52. E cremos que Deus tem uma bênção para mim e para você. Né? para mim e para você sempre tem você sempre tem. não vai sair daqui vazio até há pouco tempo eu falei com o pastor Izé que nós íamos fazer um retrospecto né isso mesmo retrospectivo uhum. exato de desde o primeiro até agora né nós fizemos isso aqui no nosso programa de televisão nós já já fizemos esse tipo de trabalho trazendo quantas bênçãos quantas coisas que foram realizadas Quantas bênçãos e quantas coisas foram realizadas ao longo desse período. Né? Eu creio que é, é muito bom, maravilhoso. E Jesus tem nos abençoado. Tem sim, sim, Toninho. Toninho, eu te agradeço. Você vai voltar aqui mais para a gente poder falar mais de oração. Nosso tempo está encerrando. Né? E que Deus abençoe todos vocês aí de casa. Obrigada. Pode deixar um recado final para quem nos Eu convido a todos e, e a igreja, né, que venha participar da nossa semana de oração. E tenho a certeza, repito, né, Deus tem uma mensagem para a gente. A igreja do Senhor. E quanto olha, sua família, você, eu, nós, precisamos da oração. Muito obrigado, Carol. Obrigada <risos> a você <risos> Muito obrigado. também.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 Seja bem-vindo nesse lugar Todo elogio queremos te dar Em reconhecimento nos prostramos Maravilhoso és, nós declaramos Seja bem-vindo nesse lugar, todo elogio queremos te dar. We're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 Essa luta me matar O desespero me tomar mais expressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria ela vem pela mão. Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu profetizo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta em toda vida. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração, em todo tempo nós profetizamos que a alegria do Senhor virá novamente. Em todo tempo nós cantamos profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer. Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida. Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa Que o amanhecer de Deus Que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar Na situação que você está enfrentando Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia Que você está assistindo esse programa Receba da alegria do Senhor Receba da paz do Senhor aí na sua casa Aleluia Adorar é o que Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Você pode declarar isso com o seu coração? Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar. Oh uh -huh. She